a edição de novembro da revista Mundo dos Super-Heróis já está nas bancas com informações sobre o futuro do filme da Viúva Negra. Saiba o que esperar da trama, conheça a trajetória da viúva nos quadrinhos e acompanhe a evolução do visual da personagem em cards colecionáveis. E mais informações sobre o seriado Watchmen, easter eggs do filme Coringa e novidades sobre muitos quadrinhos. Já nas bancas.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 Império do ar-condicionado. 11-9-4-0-3-6-6-0-3. Agora sim, estamos de volta. Produção, vulgo, Gabriel Pasotto. Essa trilha você gosta. Tá com a gente, Monique Alves? Estou aqui! Monique vai ter 15 minutos de programa hoje. Começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor desse programa. Você está escutando That's the Way It Is, de Red Dead Redemption 2. Né, Monique? Por que, que você escolhe essas músicas? Ah, não tá com a gente? Caiu? Caiu! Caiu, produção. Voltou? Voltou, Monique? Não tá indo. Bom, produção, vamos seguindo aqui em frente com a programação. Eu estou aqui com Danilo Santander. Tudo bem, Danilo? Tudo bem com você. Tá nervoso? Não. Tranquilo. Monique tá voltando aqui pro programa A gente vai falar sobre Resident Evil 3 Remake Sobre outras novidades E vamos ter uma entrevista muito boa para entender como é que funciona o marketing da Acer no Brasil Danilo vai falar com a gente Monique, tá ouvindo? Não Ô produção Faz o seguinte é... Tenta chamar ela pelo Face Tá no Face? Não tá indo Skype nem pensar Caiu, né? Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Sobe a música enquanto é isso. Vamos lá. That's the way. That's the way. tá com algum problema. Deixa eu dar um toque lá, peraí. Vamos ver. Estamos com alguns problemas técnicos, peço desculpas de pra galera que está nos acompanhando. Ver aqui. Você ouve a gente, Monique? Ela tá falando que a ligação tá muda. estranho. Bom, vamos fazer o seguinte, para não perder o ritmo, ô oh Gabriel, enquanto você ajusta, eu vou lendo aqui algumas das notícias. A gente tem aqui Red Dead Redemption para computador, tem data para chegar no Steam, mais uma opção de compra para quem joga no computador. Informação do da GameSpot Brasil, a gente está lendo aqui, como a Rockstar havia prometido, Red Dead Redemption 2 chega em breve no Steam. A empresa anunciou que o jogo estará disponível na loja a partir de 5 de dezembro. A Rockstar anunciou a novidade através do seu Twitter e confirmou que o game está disponível no Steam com todos os recursos possíveis para PC, incluindo novos elementos de história, gráficos melhorados... E muito mais Vejam abaixo os requerimentos mínimos Os requerimentos mínimos são os seguintes Tá lá no site, mas a gente vai falar para vocês Requer processador, sistema operacional 64-bit Sistema operacional Windows 7 Pacote de serviço 6.1 Processador Intel 1.5 AMD FX 6.300 Memória 8 GB de RAM Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB Uh, o AMD Radeon R9, e temos aqui rede de conexão banda larga, armazenamento de 150 GB. Para mais informações, vocês podem conferir também no Drops de Jogos. Outra informação também, Hideo Kojima quer fazer uma sequência de Death Stranding. A gente tem a informação aqui... Que o desenvolvedor japonês Hideo Kojima, o Death Stranding é o primeiro jogo de uma série desde que o Kojima deixou a Konami. Em uma entrevista à revista Variety, o diretor comentou a possibilidade de vermos uma sequência. Uh, na entrevista, Kojima comenta sua amizade com o Roman Riddus e fala sobre querer trabalhar com o ator novamente. O diretor falou se consideraria fazer uma sequência de Death Stranding com o Riddus, mas que começaria do zero, aparentemente sem seguir diretamente do jogo. Pode falar, produção? É, Monique? Opa, agora sim. Deus é pai. Deixa eu só terminar de ler aqui a notícia. Outro ótimo detalhe casualmente dito na entrevista é que Ellen Mirren foi ao evento de lançamento de Death Stranding porque o seu enteado, Alex é, Hackford, trabalhou no jogo como chefe de assuntos criativos da, da, de música. Então parece que o Kojimão vai fazer mais um jogo e a gente quer falar um pouquinho com a Monique, que tem a maior comunidade de Resident Evil do Brasil sobre as notícias hoje sobre o Resident Evil 3 Remake. Sobe o som, produção. Fala, Monique. Nossa senhora, viu, Pedro? Hoje tá... o negócio tá pegando aqui, viu? O negócio tá pegando, a internet caiu, o Nossa, dia tá frio... Olha. Na hora que anunciou já, já foi para os trending topics, Resident Evil 3 Remake, Dio, Nemesis, todos os termos possíveis nos trending topics do Twitter, então dá para ver que a galera realmente quer muito esse Remake. Uhum. E aí me conta um pouco, é, foram imagens que vazaram da PSN, certo? Era pra, ele Vazou antes da hora? Exatamente. Eu acho que eles iam anunciar alguma coisa, tipo, ah, pré-venda está aberta. Alguma coisa assim, e acabou, né, saindo pela colatra porque o estagiário vazou. Tudo culpa do estagiário. Obrigado, estagiário. Principalmente porque a Monique esperava essa notícia mais do que nunca, né, Monique? Sim, sim. Assim, eu vou, eu vou confessar que eu. Tava meio que sabendo já, só que eu não eu não tinha certeza, né? E eu também não podia contar nada pra ninguém, né? Então... <risos> você tava sabendo, mas não contou nada pra gente, né? É complicado você ficar sabendo as coisas tudo antes... É, mas eu não sabia muita coisa também, não. Eu só sabia de algumas coisinhas só, mas eu também não podia falar nada. Entendi. Muito bacana. Então, é, basicamente, é isso. Tá confirmado. É, foram três imagens divulgadas, né? Foram é, três imagens, né, que foram das capas e também vazaram imagens, do uma imagem do Nemesis, tipo uma screenshot e uma do rosto da Jill também, que a gente não sabe como que vazou, né, mas é, já dá pra ver um pouco dos detalhes do rosto dela. É, é a, a Jill e o Carlos? É a Jill e o Carlos. A Jill e o Carlos na capa e o Nemesis, né? E a Jill tá linda, né? Ela tá, tá muito gata. Eu amei, assim. Eu Ô, assim. louco! Olha o flerte aí. <risos> Mas ela tá mais parecida com o um personagem de filme, né? Sim, sim. Ela tá bem parecida com o um personagem de filme. Porque eu acho que eles vão fazer de novo aquele esquema meio ultra-realístico, sabe? Como foi o 2, né? Sim, sim. É, eu acho que vai ser o mesmo esquema. Inclusive, a R-Ending também, né? Uhum. É, eu acho que vai ser bem bacana, assim, eu tô, tô ansioso, eu acho que o 2 foi um, uma, uma boa releitura, por mais que a gente tenha críticas ali, aqui, principalmente nas mudanças de roteiro, mas é, tá muito bacana, acho que a Capcom tá vivendo dias muito interessantes, né? Sim, olha, eu acho que, ainda mais que o que o povo é, tava, é, tava pedindo e reclamando do Resistance, né? Que inclusive também teve agora uma nova capa... Que também vazou junto. Agora vai chamar Resident Evil Resistance, não mais Project Resistance. E tem mais dois personagens na capa. E, tipo, ninguém tá falando sobre isso, porque ninguém quer esse jogo. Então, o negócio é o 3 Remake. Então, eles vão ter que dar até um jeito, Pedro, de associar o Os dois. Resistance com o 3 Remake. Senão, ninguém vai faltar. Mas eu, eu, eu acho que deve ser a mesma coisa, porque a identidade visual dos dois jogos, inclusive, tá muito similar. Eu acho que não, não tem motivo de serem projetos separados, ou tem. Eu acho que eles são projetos separados, mas é capaz que, sei lá, tenham o Nemesis como um dos, um dos bosses do jogo também. Que eles divulgaram o Mr. X, né? Uhum. E eles não podiam divulgar o Nemesis antes da hora. Mas é capaz que agora o Nemesis seja um dos bosses também do jogo, né? Uhum. É, vamos esperar pra ver, mas realmente é uma ótima notícia. A gente já falou aqui no programa também sobre a, o Red Dead 2 uh, no, no Steam e o Kojima queria fazer a sequência do Death Stranding. É, você quer falar um pouquinho sobre a última notícia, Monique? Eu sei que o seu tempo tá curto hoje, eu não quero te atrapalhar. Claro, posso falar sim, mas assim, antes de qualquer coisa, eu só queria é, pedir pro pessoal aí um pouco de paciência. Então as pessoas até reclamando já... Tem as pessoas reclamando do Nemesis, e tipo, gente, o Nemesis, ele é pra ser feio, tá? Tem gente falando que ele tá feio. Porque é pra ele ser feio o mesmo, Nemesis tá? O Nemesis nunca foi bonito. Você jogou Resident é, Evil, já? Já. já. Qual então, a o pessoal tá reclamando do design bem. do Nemesis no remake. Sério? Eu não vi a, a, a, essas ó, fotos Ó, deixa eu te, causadas, te mostrar né? aqui, peraí. Uh, aqui, ó. Não, tô reclamando que ele tá ah, feio. Isso tá gatinho, não tá? Tá gatinho, tá gatinho. Tá tá gatinho. gatinho. Ó, produção, eu vou mandar pra você a foto... Por favor, mostra pra galera Porque eu, eu, eu, eu discordo aí do, dos palestrinhas Espera só um pouquinho Melhorou Pô, melhorou O design tá, tá ok O cara tá, tá bonito Mostrar, tá, tá reluzente, tá, tá com o olhinho ali um, um levemente inchado O outro tá ok Mostra aí pra galera, produção Mostrou pra galera, produção Então, o que, que você achou, produção? Tá bonito? Eu quero outras op não, opiniões masculinas. Não dá, não dá pra saber muita coisa. É. Mas é só isso que temos? É só isso que temos. E ele era bem mais feio. Vamos falar a real. Mas por que, que não era pra ser bonito? Mas, gente, tipo, menos é uma é, tipo, Monique, uma as pessoas pai. estão na rede social para encher o saco. Mas... <risos> Eu, quero, eu prefiro saber, assim, vai ser multiplayer? Porque tem dois personagens, é possível que seja multiplayer? Não, mas o Carlos tá na história canônica, acho que não vai ser multiplayer, não. Ah, se fosse, seria legal. O que, que você acha? Eu acho, difícil. eu acho difícil e eu acho que isso estragaria o jogo. A gente já tem uma, uma versão multiplayer que é o Umbrella Chronicles, né? Que dá pra jogar com a Jill e com o Carlos, então já tá bom, já, sabe? E uhum. tem o 5 Agora... e o 6 também, né? É, mas aí não tem a é Jill e o Carlos, mas de qualquer forma, né? Tipo, dá pra jogar com o Jill e Carlos no Brawl Chronicles. Eu acho que já tá de bom tamanho, né? Uhum. É, enfim, novidade do, do começo do ano que vem? Será que chega no começo do ano? O que você acha, Monique? No ritmo de lançamento da Capcom, tá, tá, tá mole, né? Olha, eu, tô, eu tava até duvidando que pudesse ter algum anúncio no The Game Awards, mas agora eu já não tô mais duvidando, não. Então... Agora já tô começando a duvidar de mim mesma, sabe? Segura Será? coração! Ai, meu Deus, eu, tô eu vou infartar nesse Game Awards, meu Deus do céu. Não infarta não, vai, tem que cuidar do coraçãozinho. Afinal de contas, ano que vem tem um evento especial, né, Monique? Eu queria que você falasse pra galera da rádio. Gente, eu vou pro Japão ano que vem! Principalmente porque a gente vai entrevistar o marketing da Acer daqui a pouco. Então é bom você explicar muito bem essa viagem. Sim, gente, eu vou pro Japão. É um sonho que há muito tempo eu tenho vontade de realizar. É, tava juntando dinheiro há muitos anos já. Passagens né? tá compradas, né? Passagens compradas agora na Black Friday. É, e agora tô juntando para gastar um pouquinho lá, né? Comprar umas coisinhas que assim, só acha lá de Evil mesmo. Quero fazer muito conteúdo de games, inclusive para a rádio. Quero ir naqueles cafés da Square, aqueles centros de Pokémon, todas essas coisas da Atlas, por exemplo, também. Então, eu quero, quero curtir bastante tudo que eu puder de games lá no Japão para poder trazer aqui para vocês também no News Games, então... Espero que a gente consiga aí boas, boas novidades aí com essa, com essa com essa viagem, quem sabe. Como co-host desse programa nosso, que é praticamente o Manhattan Connection dos games, a gente conversa aqui, você aí de Curitiba e eu aqui de São Paulo, a Monique está atrás de patrocinadores para fazer ações diretamente do Japão, então os interessados me mandem e-mails e mensagens, a gente vai conversar isso aí para marcas, anunciantes. Pessoal que quer saber um pouquinho mais sobre o Japão, a Monique vai estar por lá, né Monique? Isso aí, eu vou em março, vou no meio de março e volto no meio de abril. Vou passar um mês lá no Japão. Então, com certeza vai dar para fazer muita coisa legal, muitos, muitos stories no Instagram, vídeos para o YouTube, uh, fotos para todas as redes. Enfim, muitas coisas legais, muita informação mesmo para vocês. Bacaníssimo! Produção, faz aquela vírgula sonora que a gente gosta tanto. Vamos lá. Música Monique, Opa. tem uma última notícia aqui, antes de você ir, que eu sei que você tem que fazer os trabalhos com a Mixer, com o pessoal. E fala pra gente um pouquinho sobre as imagens do Death Kit de Playstation 5. Sim, essa notícia inclusive saiu no próprio Drops de Jogos, essas imagens caíram aí na, na internet. Muita gente comentando Você achou sobre... feio, esse tá feio. É feio, mas é um dev kit, né? Agora, e tem os controles também. O controle é muito muita diferença não, viu Pedro? Eu, eu só achei que os botões só que estão em prata, né, tipo cinza em vez de estarem todos pretos né? o controle preto é o mesmo, a mesma coisa do DualShock 4, que é o controle do PS4, só que o direcional, os analógicos e os botões de ação o X, o bola, não sei o que como é que se chama, inclusive, porque tem até uma polêmica né, sobre isso, porque tudo tem polêmica estão em prata, né, em vez de estarem é, na cor preta Agora, o Dev Kit, ele é bem feio mesmo. <risos> ele parece um V, assim, ele parece tipo um prédio da Faria Lima feio. Tomara que o videogame não siga esse modelo. <risos> Mas Dev Kit, normalmente, da Sony, principalmente, ele é grande. A galera do desenvolvimento já me mostrou, é um caixotão, e tem várias funcionalidades que não tem no, no videogame normal. Então, é o esperado, né, Monique? Tem algumas, algumas pessoas que já estão se manifestando aqui no nosso chat o Pedro Santoro Zambon, que é um dos padrinhos do Drops Jogos, falou... O Nemesis está lindo, tem o crush. Nemesis gatão. <risos> Pessoal, já... Pa paixões aqui. O André Teixeira, que é também é da Acer, nos acompanhou na outra entrevista. Tá falando aqui que duplo, hein? Vai Acer e Rádio Geek vai. Obrigado, André. Obrigado você pela conversa outro dia. Hoje a gente vai abordar outros assuntos. E aí eu ia perguntar, Monique, você tá, você tá apertada de tempo? Eu tô bastante, Pedro, hoje eu vou fazer uma live no YouTube pra falar sobre Resident Evil 3 Remake. Então eu tô preparando todo o setup aqui pra galera, então quem quiser aparecer lá, youtube.com.br, Resident Evil Database, gente, apareçam lá. É isso aí, e pessoal que tá acompanhando aqui a live, continuam acompanhando, que a live da Monique acho que deve ir depois do finalzinho do nosso programa, é, mas acompanha a Monique lá nas redes. Monique, obrigado pela participação, semana que vem tem mais, né? Semana que vem estarei aqui com mais tempo, gente. Daí eu fico até o final, hein? Tá certo. Então, um beijão, Mônis. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, Pedro. Tchau, galera. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas tudo certo. Danilo, vamos começar a conversa aqui. Bora lá. Bem-vindo à rádio em primeiro Bora lugar, bem. cara. Obrigado por receber. Imagina eu que Eu é isso. e o time da Acer aí. Cara, vocês estão sempre bem-vindos aqui. Obrigado por vocês pela parceria, pela... pela... Pela, pelas, pelos esclarecimentos que vocês têm dado pra gente. E o assunto que eu queria abordar, é, nem tava previsto na pauta, mas eu, a gente foi conversando e tal, eu fui ouvindo um pouco vocês. E parece que a Black Friday foi interessante pra galera de tecnologia, cara. Como, como é que tá? O que, que vocês podem falar? Eu sei que não, não dá pra falar todos os números, porque, Sim. enfim, é uma empresa, vocês têm que cuidar das coisas, mas foi bom. Foi bom, foi bom. A gente tem, acho que colheu os frutos aí do trabalho que a gente fez pré-Black Friday, tanto afinamento de mídia quanto é, é, escolha dos influencers que ajudaram a pulverizar a mensagem, os descontos, as oportunidades. Uhum. É, foi super legal, foi super produtivo aí. Uma coisa que eu tenho comercial. notado é que, assim, nos, entre os influenciadores, a, a, a marca Predator tá, se fixou realmente. É a, é, vocês tinham optado por ser a marca de gamers, mas muita gente já, já identifica vocês... Através dela, né? Sim, sim. A gente, na verdade, é uma, uma das grandes fortalezas da Acer. Hoje a gente é líder do mercado uhum. no segmento gamer de notebook. Ah, que legal. É, sim, a gente é... Acho que essa Black Friday, após os... A, a gente pode compartilhar com vocês alguns números de, de, de porcentagem, de share de mercado. A gente tem, acho que tá faz 15 ou 16 meses líder do, do segmento gamer de notebook, e sim, acho que o, o trabalho que começou lá em 2016, hum. é, é, é, com o time de marketing, com o desenvolvimento da marca, a gente acaba colhendo os frutos agora com uma marca consolidada e destruindo aí na Black Friday. Pô, que legal, cara. E que números vocês podem falar que, que, que aconteceu? Cara, a gente cresceu é, mais do que o esperado, conforme, conforme planejado. É, uhum. Surpreendeu a gente, a gente se preparou bastante esse ano. A gente tem um time dedicado lá no escritório, o time de e-commerce, um abraço aí. O time de produto também, uhum. é, que preparou diversos produtos. Então, ao contrário do ano passado, por exemplo, a gente tinha muito mais produto. Tá. É, a gente estava mais preparado com estoque é Uma curiosidade super legal também, que eu acho que vale dividir, a cada 10 produtos que a gente acaba vendendo no nosso canal direto, 7 ou 8 são gamer, são Predator, é, isso mostra a fortaleza que a gente tem no segmento gamer, e eu acho que até é, é, acaba, acaba justificando essa liderança de mercado com essa estratégia que a gente conseguiu fechar, tanto de mídia, quanto de produto, quanto de preço, enfim, foi bem legal. E uma coisa que eu ia falar, é, parece que é uma tendência mundial, apesar do Brasil ainda ter é, grandes varejistas, que o pessoal é, ainda vai atrás, principalmente o pessoal que desconhece as marcas, aí vai procurar uma recomendação de um, de um vendedor ou vai procurar uma recomendação de uma loja, Sim. de uma mega store. É, cada vez mais o pessoal está migrando para as lojas especializadas à marca mesmo, né? Exatamente, a gente começou com a venda direta acho que faz uns dois anos, e tá. tem sido uma grande uma boa experiência para gente tá uhum. é, hoje eu entendo que o mercado ele sofreu algum déficit com a saída de alguns varejistas com esse perfil geek, que a gente pode falar um pouco uhum. de Saraiva, no segmento de no segmento gamer, né, de vender uhum. notebook, Saraiva e FENAC. Então surgiu uma lacuna. A FENAC foi uma saída gigantesca. Gigantesca. Então a gente, a gente tem uma lacuna que a gente conseguiu explorar o momento com uma loja, uma, um canal de venda direto, que hoje é a Acer Store. Uhum. É, então a gente entende também a dificuldade do consumidor de, de, de, de vender um notebook com falta de informação, com falta uhum. de capacidade de entender e quando você não tem informação você acaba optando por preço uhum. e é isso que a gente do marketing tenta fazer ao contrário, dar informação pro cara Saber o que ele está comprando Entender e conseguir avaliar a qualidade do produto Que ele está levando uhum. Então acho que essa foi mais um uma, uma, A gente tem na Acer uma vertente de marketing Na qual a gente olha essa experiência do consumidor No ponto de venda online e no offline também Que é o caso de promotor em loja é, Mas essa, essa experiência dentro de loja Que a gente pode trabalhar com conteúdo legal Com influencer testando E mostrando o notebook em jogo mesmo A gente tem esse trabalho de desenvolvimento Pro cara chegar lá e não ter dúvida que aquela é a melhor escolha dele. Uhum. É, esse trabalho também de, de, de venda em loja também é bom para a questão, por exemplo, e é uma coisa que hoje o público precisa muito, é a questão de assistência técnica, né? Sim, sim. A ser hoje, na a gente tem um, um trabalho de assistência técnica, é até assim, a gente não tem assistência técnica autorizada, a gente tem um centro de reparos na qual você, independente do estado de você vocês está... é em Jundiaí, né? É Jundiaí, Pro, a próximo. nossa fábrica é Jundiaí. Então, tudo que a gente for fazer de reparo, a gente se põe no correio, o seu notebook, manda para a gente, em sete dias, até menos, a gente devolve isso para você. Isso é uma forma da gente manter a qualidade, porque, no final das contas, é difícil. É aquela revisão de carro fora da fábrica. Uhum. A partir do momento que alguém mexeu, é difícil a gente falar Putz, veio para a fábrica, mas já passou por uma autorizada. Então, para a gente manter a qualidade, a gente prefere a gente mesmo mexer e fazer a manutenção desse, desse notebook para ter certeza que o padrão de qualidade continua. O Pedro Zambon, que é o nosso padrinho, ele perguntou aqui, como os gamers já sabemos que a Acer é campeã, mas qual a visão de planejamento da Acer em fazer ações com os desenvolvedores de jogos? Já pensaram em apoiar eventos ou ações nesse segmento? O, é, só dando contexto, o Drops é um site especializado, a gente cobre o mercado como um todo, mas a gente tem uma especialidade muito grande em, nos índios brasileiros. Vocês pensam em apoiar? eventos desse tipo? Sim, sim, eu acho que esse, essa BGS desse ano teve uma vertente muito forte, que eu acho que a gente conheceu bastante gente legal é, para o desenvolvimento desse... desse, desse desse nicho de gamers é, a gente tá começando a sentar para falar de 2020 certamente essa vai ser uma pauta que a gente que a gente vai tratar no nosso planejamento uhum. a gente entende que é uma Tem um é um evento muito grande que acontece no meio do ano também é o big festival ele é mais focado né eu sei que não tá um pouco fora do circuito da bgs que é a bgs é o público Sim. Incalculável, mas é, uma, é um, outro tipo de evento que acontece e de repente vocês podem ir atrás. Sim, digestão, sim, sim. A gente está mapeando alguns, alguns. Até com o lançamento que a gente tem de uma nova marca, que é a, a Concept G. Não sei se o André chegou a falar um pouquinho. Falou, a Concept G, para quem não sabe, é um note para developers e creators. Design, então, assim, a gente tem é, é, essa parte de, de, de, de desenvolvimento nessa linha muito forte. Produção, vou te pedir um favor. É, vai atrás do, é, concept, é, concept qual é o nome dele, do, do computador? Com, é, acho que você, no acer.com.br, você entra lá, tem uma abinha concept G. Concept G, desculpa. A gente tem toda, tem toda a família. Você de, acabou de, de me no... falar, eu fugi o nome. <risos> não, não é concept G que é, da Acer. Procura as imagens só pra gente mostrar enquanto tá o bate-papo rolando. Vamos e, lá. Ex exatamente, essa é uma linha pensada para desenvolvedor. É uma linha que, inclusive, nasceu, é uma curiosidade que um parceiro nosso acabou passando essa informação. Uhum. É, a NVIDIA... Era é um youtuber? Eu, não. Não? <risos> não. É, a NVIDIA, ela, ela, ao desenvolver é, é, a placa de vídeo, ela tem alguns sistemas que ativam quando você joga. E a gente acabou percebendo que cerca de 15% dos computadores para notebook, para notebook, eles não eram ativados... É, é, notebook game, eles não eram ativados para jogos. Hum. Então a gente. Então, quem tá comprando esse cara? E certamente esse público que é de desenvolvedor, que é criador de software, que precisa renderizar vídeo. Então a gente tem uma linha pensada nesse público de desenvolvimento muito forte como produto e como iniciativa, assim, acho que em 2020 a gente vai começar a pensar em. Ele tem uma preocupação também um pouco estética, né? Ele é mais clean, né? Não é aquele design que eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu batizei cuidadosamente de design Ferrari para notes, né? É. Puta, puta saída de de aventurinha, saída de ar, corpo escândalo. Escando, sim, tal. sim, não, ele é um conceito mais corporativo mas como configuração hum. a gente tem máquina dele aí que, cara, é quase um servidor de configuração conversa tá muito boa, tá muito bacana vocês estão vendo aí a tela perfeita 4K UHD e a produção daqui a pouquinho vai tirar as imagens eu peço uma vírgula sonora vamos lá Show bonito dos computadores, produção? Quero um De presente? Sim <risos> O Gabriel tadinho, meu Tava, tava, tava apertado, menino Aí é. A gente, ó, te espreme ali Cara, deixa eu te fazer uma pergunta mais pessoal, que eu também falei com o André, e, e aqui é sempre o perfil das nossas conversas aqui. Como é que você foi parar na Acer? O que você fazia antes? Certo. Se Você é, é, é comunicador como eu? Como é que você se virou nesse mercado? Sim, sim. Formado em marketing, eu comecei com, na área de tecnologia, na área de segurança de rede. É, na venda de solução de segurança de rede. E foi quando aí eu comecei a entender, assim, no meu primeiro dia de trabalho, você e fala, vamos lá então, o que é software, o que é hardware. Legal, entendi o conceito. E a partir daí eu comecei a ter experiências na área de tecnologia, trabalhei em algumas agências de, de Intel, é, passei pela Acer... A... Alguns anos atrás, hum. num outro, numa outra, na parte de, de físico, de trade. É, acabei saindo, voltei, voltei para a Intel, voltei para Acer de novo agora, na parte de digital. É, então, assim, é, do meu, do, da, minha, da minha pouca experiência aí, é, 99% foi do setor pouca de tecnologia. experiência nada, já foi e voltou, pô. <risos> é, sim. Mas ah, que legal. O Renato De Giovanni tá falando aqui: ó, o Renato é pioneiro na indústria de games brasileira. Ele desenvolve jogos desde 81. E ele só mandou o seguinte, eu quero um, é isso. <risos> eu quero um concept de pedir primeiro. Um abração, Renato. Renato também é padrinho do Drops de Jogos. É Obrigado a todo o apoio, Renato. Aliás, a gente precisa combinar que eu tenho planos especiais para ti em 2020. Fica aí no aguardo. É... Aí você foi e voltou, passou por Intel, passou é. por outras marcas. E o que, que você diria que é um, um diferencial da, da comunicação da Acer em relação a outras marcas do mercado? Eu acho que, assim, a gente tem... Algum... Eu, eu vou te falar a impressão que eu tenho. É, até conhecer a linha Predator, pra mim, a Acer era sinônimo de computador barato e, e bastante funcional. Sim. É, não, não, é uma marca que não dava problema, mas eu não imaginava nunca que ela fosse ser uma marca gamer. Eu acho que a Predator acabou <risos> com esse preconceito que eu tinha. Exatamente. Eu acho que, provavelmente, essa seja uma das fortalezas que a gente se apoia pra mudar... Uhum. Esse pensamento que não só você. A gente tem algumas dificuldades de mercado hoje no Brasil. A gente, quando a gente brinca, quando a gente fala com algum gringo, é até engraçado porque no Sul a gente é líder de mercado e a gente pega no Nordeste que o pessoal menciona a, a palavra acer ao invés de acer. Então a gente tem diferenças de posicionamento de marca conforme a região do, do, do, do país. Uhum. Então, é, é, sim, acho que a gente a está gente tentando movimentar essa... É, Mudar esse mindset do consumidor, porque no final das contas é a mesma qualidade, é a mesma entrega e, e, e, e custo-benefício que o consumidor tem ao adquirir um Acer ou um Predator. A Acer é muito nova no Brasil, acho que é nove anos no mercado. É, então, assim, é, é, é, o pessoal da, talvez da nossa idade tem esse conceito, porque normalmente, putz, eu tenho um Acer que veio importado de não sei aonde. De não, então, assim, a gente tem essa... essa, essa essa percepção de marca, assim que eu acho que é que a gente está tentando quebrar agora com a, com a colando Predator com Acer é isso, é a mesma qualidade, é o mesmo é a mesma linha de produção e, e é a mesma marca, é a mesma marca, as mesmas pessoas que fazem é a mesma. Eu acho que essa percepção também é, é, acaba sendo propagada pelos concorrentes de vocês, né? Porque por um tempo é, por um tempo não, ainda é. é. A Apple tem esse monopólio do computador marcado do Brasil. É, a gente tem algumas marcas específicas que, que acabam catapultando isso. Sim. O que eu acho legal é que, falando do ponto de vista positivo ainda, é, e principalmente de, a gente tá testando o Helios 300 uhum. de vocês, a gente vai publicar um review em breve. Legal. Tô devendo essa pro, Luca, pro Luiz, desculpa Luiz. É, mas o lance é o seguinte, é, mesmo uma marca gamer e, e mais caro, portanto, eu ainda vejo o computador de vocês como um computador que você vai gastar um pouco mais, Sim. mas não vai gastar tanto. E o custo-benefício disso ainda é muito positivo. Nesse aspecto, vocês acham legal levar a marca nesse, nessa, nessa linha, né? Do tipo, é, ainda é mais barato que os concorrentes, mas ele tem uma qualidade. Agora ele apresenta, é um produto de qualidade, né? Sim, sim. Eu acho que agora com a diversificação, na verdade, assim. Eu acho que como eu penso um pouco do produto que a Acer vende, né? Uhum. No final das contas, quando a gente vai para uma linha um pouco mais entre-level, na verdade, que a gente quer o do dia-a-dia e -dia, tal... É um produto que ele, no final das contas, é um commodity. Porque se, quando, quando você uhum. compara banana com banana, maçã processador, com memória RAM, no final das contas, você acaba indo pelo preço. Tudo igual. Então, acho que o nosso trabalho de marketing é mostrar é, é, é o, o, o valor da marca, o valor de um pós-venda, o valor para o cara não chegar no final das contas quando ele for comprar. Para ele, sem conhecimento, que é 99% do nosso público, for chegar lá e não enxergar aquilo como um commodity. Sim, putz, é um computador. Se, é... é, é tão bom quanto nossos principais concorrentes, mas você vai ter um Acer que você tem milhares de aplicativos e benefícios de pós-venda que você vai comprar junto com isso. Uhum. Entendi. É, eu acho que é uma estratégia inteligente. Aí, na parte gamer, a estratégia já muda um pouco. Muda um pouco, porque daí a gente agora a gente está defendendo a liderança. Uhum. Então, acho que é uma das nossas fortalezas. Eu acho que, como marketing, vale a pena a gente colar ambas as marcas. Acer, é, é Predator, é by Acer. A gente sempre identificar essa... essa somos uma coisa só. É, mas, sim, a partir de agora, o nosso público Predator, público gamer, que, que hoje é, assim, como corporativo, Corporação é a menina dos olhos da empresa. Uhum. Eles pedem mais inovação, eles pedem mais criação de conteúdo, eles querem estar cada vez mais engajados com a marca. Eu acho que da, do nosso lado, a gente precisa dar um material muito mais qualificado para esse tipo de consumidor, que é o cara que está junto, que é uma marca, que gosta, que comprou o Predator e é, é um Predator Squad agora, faz parte do nosso time. Predator Squad. <risos> Produção, faz essa vírgula sonora. Você está segurando aí. Música me fala um pouco mais do seu, seu cotidiano é, quantas pessoas estão trabalhando no time de marketing como é que vocês funcionam no dia a dia vamos pode lá. mencionar nomes sim, sim, vamos lá Aí Acer é uma empresa super enxuta é, comparado uhum. com os principais a gente, na verdade, no marketing o nosso marketing é cinco ou seis pessoas uhum. é, então a gente tem a Fabi que é nossa gerente de marketing, a Fabiola a gente tem a Paula, que é nossa de trade o Rafa, que é channel marketing, a gente tem o Bruno é, a gente tem o Bruno, a gente tem o time de e-commerce, Carolzinha, Samuel o time de produtos é, André, Renato é. É, então como a gente é uma empresa muito enxuto e muito horizontal, é, muito horizontal, muitas vezes o André tá dando palpite no marketing e a gente está falando alguma coisa com o time de e-commerce, então é um grande brainstorm que a gente faz todos os dias minha rotina, na verdade, a gente acaba dividindo todas as vertentes do marketing digital, então a gente tem debaixo dessa, dessa vertente o online e o offline Online, uhum. dentro da parte de minha responsabilidade, a parte de online, que a gente trabalha com campanha semanais de Acer Store, campanha, todo o planejamento CRM, a gente tem social media, influencer, a gente tem um trabalho muito forte que é essa de digital trade marketing, onde a gente tenta levar a melhor experiência para o ponto de venda né, online para o consumidor. É, a gente tem a parte de mídia, que é super importante, quando a uhum. gente trabalha um canal direto, que é, é, é a nossa Acer Store, história, a gente tem uma estratégia de mídia muito afiada, desde mídia de performance, mídia de venda, até mídia awareness em grandes portais, é, é, é, grande, é, a parte de PR também é super importante, que ajuda a gente em review de produto, estar falando com o público como... Como, como, como a gente usa e essa nossa parceria bastante. É, então, são essas vertentes que a gente olha, daí tem essa parte de, de, de loja, de varejista, né que a gente uhum. trabalha no ponto de venda com uma equipe de promotor. A gente tem mais ou menos uns 70 promotores hoje espalhados pelos, pelo Brasil, fazendo atendimento das principais redes de, de, de varejistas, tanto regional quanto grandes sellers. E eu acho que é isso. <risos> é, um, é, mui, é muita gente para uma estrutura é enxuta. É muito trabalho para uma estrutura muita enxuta. Coisa. Mas é, deixa eu te perguntar. O... Uma das coisas que eu, eu mais gostei de acompanhar da Acer esse ano, e eu, eu fiz questão de frisar isso em todas as entrevistas que eu conversei com vocês, é. E eu achei uma ótima campanha, foi a cadeira Predator Tronos. Como é que funcionou essa ideia do ponto de vista do marketing? É, teremos ações novas dela, como é que está isso? O que, que acontece? A Tronos, sim, ela, ela foi... Ela é um produto, na verdade, Acer, super é, conceitual. Então, a gente como dono marketing... Dono de muitas filas. Exatamente, dono de muitas filas. E a gente como marketing foi muito difícil na nossa estratégia, porque assim, a primeira vez que você apresenta um produto... O pessoa fala assim, quanto custa? E a gente não, tinha, não tem intenção de inicialmente de, de, de abrir para a venda no Brasil, porque envolve muito mais, é um plano de negócio, você precisa de um pós-venda, você precisa de outras coisas para viabilizar a venda no Brasil. Então, como a gente associar, como a gente vender o, o, o benefício da cadeira Tronos é, para o nosso consumidor, foi quando aí a gente de marketing teve aquele input de fazer o quê? A gente não está vendendo a Tronos, a gente está vendendo o setup perfeito. Então, se você precisar de uma tela 4K para você jogar, a gente tem na Tronos. Então, a Tronos, a gente fez a junção de um setup perfeito, com tela perfeita, com ergonomia para você sentar, com o um máximo de processamento e desempenho dentro de uma cadeia, dentro de uma unidade Acer, para a gente expor essa, essa, esse setup perfeito para o público. Uhum. Então, ah, tem a Tronos para ver? Não, mas a gente tem a tela 4K, a gente tem uma placa de, de, de uma Tudo GPU... Tudo que tá da nela G... você pode adquirir. Tudo. Uhum. Esse foi, esse... É que vender ela em si, a gente sabe, é uma, é uma manufatura muito. tá fora do alcance do Brasil ainda, né? Sim, por hora sim. Eu acho é que a partir, sim. De, a partir do ano que vem, provavelmente, ó, dando spoiler aí, o André vai Olha aí, provavelmente a gente tem uma versão, acho que um pouco mais air, mais, mais clean, que eu acho que talvez viabilize mais pra venda. Pô, isso é legal. É legal. É. Não, mas o pessoal a gente já teve bastante interesse, viu? A gente também falou. A galera virou e falou assim: quero comprar. Quero comprar, quero duas, que eu vou pôr, não sei, vou pôr na minha barbearia. Então, você fala, cara, tem certeza? O cara quer comprar uma cadeira high-tech pra barbearia, mano. Imagina Isso os caras fazendo a barba ali. <risos> Não, é, pô, é legal pra caramba. E do ponto de vista de público, o feedback foi totalmente positivo. Totalmente né? positivo. Acho que foi totalmente disruptivo, né? A gente não teve nada ainda parecido. Uhum. A gente tem aqueles simuladores de, montados, aqueles computadores. É, o o André me explicou, né? Acho que a Tronos está nos Estados Unidos, aqui e. Acho que no Qual, o, México, talvez. No México. A Ásia não tem nenhum lugar? Não, a Ásia tem. Tem. Na Ásia, tem. Ásia tem também. A gente tem. Acho que aqui no Brasil ainda a gente. Acho que no México a gente já começou a vender ela. Uhum. Mas aqui no Brasil a gente. É, não tem pretensões iniciais de fazer isso, é, de, de fazer a venda aqui. Quem sabe agora, enfim, havia Acer Store numa, num modelo de negócio diferente, que compra, demora três meses para chegar. Tem que esperar a oportunidade sabe. também, né? Exato, esperar a oportunidade. Uhum. Outra coisa que eu ia perguntar para você, é... agora indo um pouco, a gente falou muito da Acer, falou até dos seus colegas de trabalho, do, do, do modo como vocês trabalham. E você, cara, como é que você se interessou em games? Por que que você decidiu Cara, eu vim área? do mercado de tecnologia. Você então, é de tecnologia? Tecnologia, então sempre fui entusiasta, sempre adorei. É, Joga desde é... quando? Cara, eu não sou, eu não sou um jogador, é eu gamer. jogo só aquele que jogador de FIFA e Counter Strike nas lan houses há 13 anos Jogava atrás. mão que? na mão Na Monk, na Zona Norte. Sim, moro lá. Mora lá? Moro lá. Eu era Moro seu de... vizinho, então. É. De lá. De lá. Então, sim, conheço a Mon, que joguei algum, algum tempo lá. Não era, não sempre, nem, nunca fui o cara muito aficionado por jogo, sempre fui mais ativo, é, mas eu não... Eu, eu, eu sempre gostei, sempre, sempre me interessei. Hoje em dia, jogo mais um Fifinha com os amigos, é, mas pra mim foi um baque, eu acho que em 2016, na, na primeira passagem da Acer, quando o pessoal falou, não, a gente vai lançar Gamer, a gente fez um evento de lançamento de um produto e assim... Uhum. Fechou o shopping Daí você começa a falar, cara, não é possível Fechou o tava... shopping? Fechou o shopping, gente Onde parada sai? Foi no shopping Morumbi, a gente levou alguns influencers uhum. Que inclusive é uma das nossas influências Que é a Sherry Gumps. É, a gente levou ela e assim... Beijo, Nicole a gente levou ela e, assim, fez fila pra fora, tivemos que contratar segurança extra. E a gente, como marketing, eu fiquei assustado, assim, você fala, nossa, aquela criançada encostando naquela TV de 70 mil reais, você fez, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Daí você começa a, a entrar no mercado e começa a ver o tamanho, a proporção que esse mercado tem. Hum. Mas pra mim foi bem, esse meu Impactante. primeiro contato, assim, de marketing pra vender alguma coisa, você começa a ver, você fala, nossa, não é possível que eu... Eu é um tava... público, na verdade, diferente de tecnologia, né? Tecnologia é mais, mais discreta, mais... Exato. Exato. Ao ponto, né? exato, exato. Na verdade, assim, eu tava até, a gente tava até conversando lá fora e a gente, a gente tava, chegou a algumas conclusões. Uhum. É, hoje em dia, quando você fala, ah, como que é o público gamer? Público gamer, ele não é mais um, um, um perfil. Hoje, o público gamer, o cara é gamer, ele joga bola, ele vem trabalhar, ele é... Então, assim, putz, ah, quero fazer uma campanha pro público gamer. Tá, e aí? Quem é o público gamer? Todo mundo é gamer. Todo mundo joga um Candy Crush, todo mundo joga alguma coisa. Então, é, é esse público gamer, em geral, você começa a conhecer o mercado, você começa... A... O público gamer é todo mundo, assim. É minha mãe que joga o Candy Crush, sou eu que jogo um, um FIFA de final de semana. Então, dentro desses perfis gamers que a gente começa a entender agora, depois de quatro... Vários, vários. Daí é por jogo, por faixa etária, por região. A gente começa a ver um movimento muito forte do Nordeste nesse lance de Free Fire, no mobile... Talvez, como estratégia de mar, será que não é importante a gente começar a falar com esse cara que, que tem 12 ou 13 anos para daqui acho 16, sim. 17 anos ele tomar a decisão e falar vou fazer um upgrade de plataforma, não vou jogar no celular, vou jogar onde? Daí a gente já tá falando com o cara, o cara, putz, eu lembrei da Predator, eu lembrei da Acer. Então pode ser um dos insights aí pra 2020. É mesmo entre o público de desenvolvedores de jogos, a gente tem polos importantes surgindo no Nordeste. A galera tá fazendo lá das, da, de Recife, das universidades... Então é, é, de fato, um público a se pensar, um público que é carente de, de ter mais inovação, uh, como a gente tem aqui no Eixo São Paulo-Rio. É, e um pessoal extremamente criativo, um pessoal que, infelizmente, a gente precisava de uma divulgação maior do que, que eles sim, estão fazendo. Sim. Mas é, é, é muito interessante essa, essa conversa. Mas mesmo não jogando tanto, tem três jogos aí que... Chamaram a tua atenção na tua vida? Ah, pra mim, vamos lá. Acho que o primeiro contato com o Mario Bros, né? Quando a gente... Mario Bros, acho que FIFA... É... Deixa eu pensar... Por que FIFA não PES? Cara, Eu não também sou sei. FIFA, só tô não provocando. Não sei, é assim, eu acho que o meu ciclo de amizade, todo mundo eu tenho uma FIFA. guerra Eu tenho uma guerra em casa, minha noiva ama PES, Sério, eu, eu acho a FIFA. jogabilidade do FIFA melhor, o gráfico é melhor no PES, assim, a, a, a, a, graficamente é melhor os bonequinhos e tal, mas a jogabilidade do FIFA é muito melhor, mais rápida, não sei se que é... eu sou meio flex, assim tipo jogabilidade eu me viro é... nos dois eu eu percebi, que, tem que acertar, você é, é, tem que acertar o, o ponto do chute, que é... eu sempre troco é, eu não consigo fazer gol nunca, esse é meu problema <risos> é, e eu e, e, sei lá, vamos lá é, putz... eu, jogo, eu jogo, não sou pro player mas jogo é... <risos> É, daí talvez um The King, algum jogo mais, mais antigão assim, sei lá, Donkey hum. Kong eu jogava bastante quando era moleque. No Super Nintendo? Super Nintendo. Tinha uma caixa de Super NES aqui atrás, é, era uma legal. Animal. É, então assim, alguns jogos, é, acho que nessa época que eu, que, eu, que eu comecei, foi a época que eu mais Mortal Kombat. É, ah, é, Street Fighter, sim, são esses jogos de fliperama no boteco da esquina. É, e agora o Fifa, que é assim, putz, tô com os amigos em casa jogando, ah, vamos jogar uma partida, vamos lá. Vamos lá, bom. Aí é, esses, jogam, jogam uma bolinha. É, são esses, esses jogos aí que fizeram parte, fazem ou fazem parte. Muito bom, muito bem. Produção, obrigado pelo apoio, produção. Uma vírgula só mão, vamos lá. Temos quanto tempo, produção? Acho que tem mais uns cinco, né? Ou mais? Dez? Cinco? 2015? Eita, nós nice. tem tempo ainda. É. Planos para 2020. Você falou que vocês já estão discutindo os eventos, mas é uma coisa que normalmente a gente sim, antecipa. Sim. É. Produtos novos à vista, o que, que vocês podem falar? Um... Esse, Esse ano foi um... de muito lançamento. De muito lançamento, eu acho que a gente agora... A gente... Teve a Triton, né? Teve... Sim, a gente teve Triton, a gente teve nova versão de Helios, a gente teve duas ou três versões de Triton, 900, 500, 700. É, então, acho que agora é hora de aterrissar essas novas tecnologias, que eu acho que a partir de agora elas começam a ficar mais acessíveis quando a gente traz no num, num âmbito de produção local. Uhum. Porque, no final das contas, o lançamento é tudo bem importado. Então, a gente vai tentar aterrissar. Tem essa tem curiosidade, curiosidade mesmo. Tem essa fase, tipo, lançou... É importado. Aí dá, dá, dá tantos meses a fábrica de aí começa a produzir. É assim o cronograma? É assim, mas é sob demanda, acho que é, ah, não, tá. não é tudo que a gente produz. É de acordo com, com, a, com a procura, né? O time de produtos. O time de produtos Entendi. eles entendem onde Entendi. estão os gaps de mercado e as oportunidades e acabam uhum. é, é, tropicalizando alguns produtos que, que pra cá, por exemplo, o ah, modelo no, no, no, em outro país vem com uma configuração. Aqui eles entendem que é melhor a gente apertar aqui e tal pra entrar numa faixa uhum. de preço mais legal e a gente. Acaba viabilizando a produção local dele, sim. Uhum. E daí o custo vem, a baixa junto. Mas apesar acaba... de ser uma decisão da produção, depende também do, do próprio marketing, né? Vocês decidem que se divulga melhor tal produto, se divulga tal outro. Sim, como é? sim. Isso tem um alinhamento, né? Sim, sim, tem um alinhamento. A partir do momento que a gente. Na verdade, assim, a gente é um trabalho em conjunto, né? Eles também precisam ficar ligados em tendências e o que está acontecendo. Mas assim, aí ser como. como... Como é uma estrutura muito enxuta, a gente tem um poder de manobra um pouco mais rápido que talvez uma empresa muito maior. Aquele caminhão na descida, né? Uhum. Um carro mais menorzinho, você consegue. Então, se algum momento, putz, errama a produção aqui. Em dois, três meses, a gente consegue já consertar para conseguir levar num... Ajust... fazer alguns ajustes na produção e não ser tão impactados com resultados. Mas é, acontece sim de, de, de, de, de, do time de produtos. Às vezes a gente mensura ou pois, acho que vai, putz, mas vai nessa faixa de preço. E para essa faixa de preço não é tão legal a gente entrar porque a gente vai... Enfim, não é um produto que vai ser rentável para a empresa. Cada enfim. hora vocês vão olhando para onde entrar. Né? Exato, exato. Muito interessante. Outra coisa que eu ia perguntar pra você, você falou sobre esse lançamento que teve a, a Cherry, e lotou o, o, o shopping. É, como é que funciona um pouco é, duas coisas? É, o relacionamento com os veículos de comunicação, a gente fala com vocês através do PR. É, e como é que funciona um pouco esse contato com os youtubers? E aí eu, eu queria perguntar não só a visão da Acer, mas a, mas a tua visão. Como é que você tá vendo um pouco essa dinâmica? Os youtubers, eles são... Um diferencial, ainda é bom ter uma divulgação pelos veículos tradicionais de comunicação. Como é que você enxerga o momento hoje em dia, você que é um cara da, do marketing? Eu acho que é um mix, né? Eu acho que no final das contas, assim, olhando friamente, é, a parte de, de influencer, ele acaba assim sendo uma, uma mídia adicional que precisa compor uma estratégia. É, dentro... Esse tem engajamento maior, né? Tem engajamento que... maior, mais centralizado, o público dele confia no, no, na, na palavra do cara Então é um cara que a gente trabalha é, numa estratégia meio que de meio de funil uhum. Por quê? Porque o cara tá num ambiente que ele tá confortável, ele tá seguro com o cara que ele confia nas palavras A gente entende também que a gente não pode forçar uma mídia muito forte, assim, pô, vai lá, põe 10% de desconto na Easter Store é, A gente entende que tem que ser um trabalho a longo prazo também, pro cara entender que o cara realmente é o um embaixador da marca, ele usa no dia a dia dele. Então são algumas percepções que a gente foi aprendendo nesses anos de, de, de esportes, trabalhando com influencers. A gente vê um déficit muito grande nesse boom de influencer de hoje. A gente vê, sim, poucos profissionais de verdade. A gente tem grande dificuldade de encontrar um YouTube que depois consiga... É, é, é passar um reporte pra gente com os reais números, com os alcances, com insight até de produto, a gente citei a Sherry porque ela é o contrário ela é super profissional, ela fala putz, né? é, às vezes se a gente colocar mais uma porta USB, que eu como streaming uso, pra ligar meu microfone, pode ser melhor, a gente passa esse feedback pro time de produtos, então é esse modo que a gente gosta de trabalhar com influencer pra melhorar o produto né? pra não ser também aquele golfinho, né? faz uma açãozinha, é, e morreu. morreu daí assim, até o público, gamer game ele não gosta, ele não suporta um pouco essas publicidades, eles precisam enxergar um trabalho contínuo, um trabalho de... de, de... Enxergar a... que a marca tá ali, né? Tá lá, tá lá em todos os momentos, não putz, ah, boom do cenário Esporte. a gente tava em 2015 com a Sherry e a gente vai estar tá em 2020 porque assim, a gente acredita que o trabalho de influencer precisa ser a longo prazo uhum. é, precisa ser de verdade, né? Ela precisa acreditar na marca também é, eles precisam, os times precisam acreditar na marca pra gente conseguir Passar a mensagem que não a é gente Não é meramente quer. assim, ah, eu tô aqui, vou dar... Vou, vou fazer uma ação com fulano, ciclano, beltrano, atira pra todo lado e não atinge ninguém. Nesse sentido, é melhor a gente ir pra mídia tradicional. Entendi. Porque daí, assim, a gente também não se... Compre... E mesmo com a mídia tradicional, vou fazer uma ressalva aqui, vocês têm uma aproximação claro. muito interessante com a gente. Tá sendo muito bacana sim, a experiência de, de conversar, de, até de tratar esses assuntos que a gente define um pouco, é, mais B2B, a gente tra trata sim, um pouco mais o corporativo. Sim. Mas falta, né? Muito, muito. A gente tem muita dificuldade, assim, algumas... A gente vem buscando, por exemplo, a agência para desenvolver é, melhor nossa vertente de, de influencers. Então, assim, hoje a, a, a gente tem a Sing, que está fazendo um super trabalho para a gente, é, é, é porque, assim, a gente consegui, pegou na mão e falou, pessoal, a gente precisa disso, isso, isso, precisa dos reportes assim, assado. É, a gente não, não tem nenhuma agência que, por exemplo, não seja casting de influência. Então, você fala assim, eu, preciso, eu tenho um projeto que eu quero atender esse público. Você fala assim, ah, pega esse cara aqui que eu tenho aqui. E, às vezes, e, e não é o melhor resultado para a empresa ele acaba ele acaba indicando o que ele tem Uhum. E não que realmente seria o melhor Não tem uma agência que fala, oh, eu vou pensar, então indico aquele cara Que eu não tenho nem contato, vamos falar com ele Vamos entender se ele topa o projeto Então a gente sente sim uma dificuldade Dessa, dessa inteligência de projeto Dentro das, da, da, das Dos envolvidos nessa parte Ou influencer, ou agência de casting Ou essa parte, a gente sente bastante Dificuldade ainda de trabalhar e ter o retorno Que a gente gostaria, a gente acha que tem muito Campo de crescimento nessa vertente de influência Talvez tenha uma, um espaço para o mercado Se amadurecer um pouco melhor, né? Sim Sim, é um mercado novo, um é um mercado, mercado novo. novo. Você pega assim, quando a gente vem na vertente gamer, é uma molecada assim, você pega, sei lá, a, a Sherry tela tem 22 anos. Sim. É, super nova, menina. uma menina, assim, ela, dos exemplos bons que eu posso passar, cara, o report, ela se preocupa com a entrega, ela vai estudar produto, sabe? Ela, putz, esse produto não vai rodar o jogo que eu gosto, ou a comunicação do seu produto tá falando que esse jogo roda não sei quanto FPS, mas eu fiz o teste aqui, roda um pouco mais. Vamos fazer um vídeo pra eu mostrar, sabe? Então ela tem essa, esse engajamento com a marca que faz as coisas ficarem mais autênticas. É, vai ficar mais, mais sutil, assim, quando a gente passa, quando a gente pensa em mídia, pra gente atender a, a, atingir o público que a gente quer. E fica uma coisa também assim, é, tudo isso colabora para quê? a marca de vocês ficar cada vez mais conhecida, a galera lembrar de vocês, tá tendo uma Black Friday, tá tendo alguma promoção. Exato. Pra lembrar agora do Natal, né? Exato. Vender é, é sempre bom. Corre lá nesse estoque. a gente tá com vários preços maravilhosos agora. Muito bacana. A gente tem ainda mais sete minutos, né, produção? Pelas minhas contas doidas, mais ou menos? Então faz mais, mais uma vírgula sonora, vamos lá. Ai, ai. E uma coisa que eu ia perguntar, agora é uma pergunta bem específica, porque o a Predator Tronos... Eu falo isso como uma pessoa que editou uma revista de realidade virtual. O Predador Tornos funciona com VR. Vocês têm iniciativas voltadas para isso? Eu sei que é um nicho muito pequeno. Uhum. Ele tem vários problemas porque ele é caro, é, falta, falta acesso, ainda é muito experimental. Mas um dado que apareceu recentemente... Eu, eu me falha agora o Instituto de Pesquisa que tem isso. Mas tem muito estudante de medicina já aplicando isso nos Sim. consultórios. Eu tenho um amigo que é consultor e está trabalhando isso com empresas farmacêuticas... Vocês estão pensando nisso? Como é que tá isso? É, sim, é, um campo, gente, é um campo experimental, a, a gente né? Tem, a gente tem o VR, né? Na verdade, assim, como, como notebook pra receber um VR, hoje, se eu não me engano, a gente precisa de uma configuração mínima de placa de vídeo, acima de 10,60, pro VR rodar liso. Que é o que a gente fala, que ele roda sem travar e sem você ter aquela sensação de, de labirintite. Lei, de labirintite Sá, né? não, cons, não gosto de brincar com óculos, trestei com óculos e não gosto. Só porque... não botar o vibe e bater a cabeça na parede. Exato, né? tem bastante... Então, assim, é pra você não ter essa essa, essa, esse delay de imagem, essa sensação de tontura. Você precisa de uma placa de vídeo acima de uma 10,60. Todos os nossos computadores gamers é, é, da linha pré eles são acima de 10,60 e eles suportam a tecnologia VR. É, a gente tem alguns produtos junto com a Microsoft, que é o Mixi, Mixed Reality, uhum. que, é, que, é, que é da Microsoft. A gente já tem alguns projetos que a gente tentou desenvolver a gente não sabe, não é um produto que engrenou de verdade ainda no Brasil. A gente não. não tem muita procura, mas a gente tem ele. Eu acho que não engrenou, se pá no mundo, né? Ainda tá faltando. Sim, um mas eu acho que é o próximo passo. Eu fui há umas duas semanas, não era uma experiência tão boa, mas eu fui numa loja de agência de turismo. Uhum. Ele falou, você quer conhecer o lugar? Mas o dele era, uma, era no celular. Então eu fui, ó, dar uma volta no hotel. Dá uma volta no hotel, eu, Você pode, eu podia até... A, a, a sensação, a imersão no local... Cê, é, putz, pra mim aquilo foi surreal é, assim, é, é, a, tem uma... a, a bola tá pingando mesmo Eu lembro que quando eu tava escrevendo mais sobre isso A gente fez uma revista Mundo 360 Foi a primeira a Veja disse que foi a primeira, mas não foi. É, e a gente falava um pouco sobre o assunto e toda vez, toda a palestra que a gente dava, o pessoal, nossa, mas isso aqui e tal. É, é aquela tecnologia que tá, tá batendo na trave, né? Tá, batendo tá quase. Trave. Não, e você pega assim, até o que vem embarcado dentro da tecnologia, a gente tem esse nesse, nesse mixed reality que a gente tem, a gente tem essa, essa sala Microsoft que você entra, que a partir do momento que você entra, se você tiver cinco amigos conectados, assim, você entra numa reunião onde você filma metade, Teoricamente o que importa, você tá na sua casa, então eu acho que assim, é o próximo passo. Eu acho que de cinco anos não passa pra gente começar a ter o, o day-off conectado no, no VR. Uhum. Muito bom. Estamos chegando no final, produção. Tá entrando a trilha agora para encerrar? É isso aí. Danilo, obrigado, meu querido. Valeu, muito Foi obrigado. Conversa. Foi ótimo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês pelo espaço, precisando aí Imagina. conversar com a gente coisas os novos exatas iniciativas contamos com vocês aí. bastante aí nesse expertise de vocês e no, no 2020 vai ser de bons frutos para nós vai ser para todos nós vocês estão vendo ending credits de Resident Evil 3 em homenagem ao remake obrigado Gabriel Pazotto. obrigado Monique Alves que já saiu voltamos na semana que vem para o último programa do ano até mais gente tchau tchau